Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar sobre clareza de pensamento, ou clareza naquilo que você quer, objetivo de vida. Basicamente, tudo é a mesma coisa. Então, eu atendi uma pessoa, uma pessoa de um outro estado, ligou para mim, e aí ele comprou de mim quatro aulas, quatro, na verdade, quatro dias de terapia. E ele descobriu Aquilo que era o nosso propósito. ele queria saber como é que era a máquina dele, como é que ele funcionava. E aí nós passamos. Eu passei para ele, né? E aí ele diz: eu ver uma coisa? Mesmo padrão aqui, mesmo padrão aqui. E até esse vídeo eu estou fazendo muito para que ele possa assistir. Tomara que você assista aí. Você sabe quem é, né? Então assim, ó, às vezes a gente não sabe o que quer da vida. Né? É tipo assim, eu tenho 3 mil reais. Eu digo assim, eu vou torrar esse dinheiro, esse é o sete, vou torrar esse dinheiro. Daí ele vai lá não. numa loja, num shopping, dá para comprar uma geladeira dá para comprar uma televisão, dá para comprar um, um computador, dá para comprar várias coisas, uma caixa, um aparelho de som, roupas, dá para comprar né? uma porção de coisas interessantes. Mas ele só tem aquele dinheiro, então não dá para comprar todos, dá para comprar um. Né? Então, às vezes a gente se sente rico, eu tenho aqui ó, nesse dinheiro, no bolso aqui, agora eu posso comprar o que eu quero. Pode, não vai comprar só um, não vai dar para comprar todos. Então e aí fica difícil você decidir o que, que você quer. Então a mesma coisa para a sua vida. Né? Se você não sabe exatamente o que você quer para a sua vida, sua vida se torna frouxa. Ela não vai, vai para um lado, vai para outro, você não sabe o que você quer, fica uma briga interna, mas e se eu for fazer, não vou ter dinheiro, e se eu fizer, não... cara, vira uma porcaria a sua vida. Vai com isso trazer baixa estima, então você vai ficar fraquecido, você não vai conseguir prosperar, porque está lá, não sabe o que quer para a sua vida. Observe que as pessoas que sabem o que querem são as que prosperam. Tanto é, nos próprios vídeos que a gente filma, que a gente assiste, o bandido sempre sabe o que ele quer e ele vai descer o cacete. E o mocinho, na verdade, corre atrás dele. O mocinho só quer prender ele, pegar ele. Mas o que o mocinho quer para a vida dele, ele não sabe. Talvez ele não seja tão mocinho assim. O bandido é uma pessoa de sucesso. Porque isso vai correr. Se ele deu certo ou não deu, é uma outra história. Mas ele correu atrás do que ele quer. Então você também tem que ser isso. Você tem que ser a pessoa que sabe o que você quer. Porque quando você souber o que você quer, você vai fazer tudo canalizado para aquilo. Né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Aí para ficar reclamando, ah, não deu certo. Não, então saiba o que você quer. Mas é difícil, às vezes, a gente descobrir o que eu quero. Então, uma das coisas tem que aproveitar minhas, as minhas habilidades natas. Então, faça o Enneagrama, né? estude o Enneagrama, você vai descobrir quais são os pontos cegos teus, o que, que você deve mudar, né? para você poder seguir em frente. O meu padrão é um padrão 7, eu não consigo, como é que eu não consigo? Eu não gosto de coisas repetitivas. Mas antigamente eu só fazia coisas novas, então a cada instante eu mudava, também perde. Então hoje, com esse trabalho que eu faço, que eu ministro para as pessoas, a gente consegue chegar num consenso. Mas entre fazer contabilidade e eu viver aqui na que eu vivo hoje, que é esse trabalho de ensinar pessoas, eu fico com esse trabalho. Mas se eu for preciso ir lá para a contabilidade, eu vou, mas eu sei que eu não gosto. Entende? Então eu sou o dono de mim, eu faço aquilo que realmente eu quero, não importa se gosta ou não gosta. Mas vou para aquilo que eu prefiro. Entendeu? Então, você vai ter que descobrir quais são as suas habilidades, que você já tem, naturalmente, né? através do próprio Enneagrama, que te mostra isso. Você vai, descobrir, vai ter que descobrir quais são os pontos cegos, aquilo que você não gosta, o que a tua essência, o que a tua personalidade não gosta. Quando você descobrir essas duas coisas, você vai fazer uma lista de tudo aquilo que pode ser que você faria. Faça uma lista, com 10, 20, 30. Uma vez, quando eu era meio bobão ainda, eu não sou... Eu comprei um CD, na época do CD. Putz, grande, hein? Daí, lá tinha um CD, 500 ideias do que você pode fazer. Tá? Então, é fabricar velas quadradas, fabricar velas redondas, né? porque 500 atividades, que era muito, né? então, os caras tinham que fazer vários subtipos. Mas, eu não conseguia chegar a um lugar, porque eu não sabia exatamente quais são as minhas habilidades. Então, quando você sabe, ah, eu gosto de criatividade, então, tudo aquilo que for repetitivo não é a tua praia. Então, faça uma lista, risca aquele que você não faria, né? E depois comece a observar também, né? Para você chegar aonde você quer, elimine o que você não quer. Fez a lista dos 500, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí vai ficar aquilo que você pode ser que faria. Aí comece a observar. Esse aqui eu dou nota 1, esse aqui eu dou nota 5, opa, esse aqui é nota 10. E aí vai verificando, vai sobrar poucas no final. Aí você vai fazendo por eliminação. Porque se você não tiver um objetivo firme, definido na sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ter tesão de levantar de manhã na sua casa e dizer, Oba, vou lá trabalhar, vou lá fazer minha atividade. Não vai ter sucesso, e nem vai ter insucesso, nem fracasso. As pessoas que não têm fracasso e não têm sucesso, é não vivem uma vida. É? Aquela pessoa que viveu sempre fazendo a mesma coisa e não mudou de lugar, não viveu a vida porque alguém viveu para ela. É, ela estava lá, simplesmente estava lá, fazendo o que tinha que fazer. Viver a vida é correr o risco de namorar uma pessoa, de ir dançar com alguém que talvez diga não, de você experimentar um emprego que talvez não dê certo, abrir uma empresa e quebrar. Ah, mas e daí? Não vai morrer, pessoal. Hoje em dia não morre. Tá? Alguém vai lá te ajudar, mas você vai aprender muito. Então, pessoal, para que você possa... É, Chegar a um objetivo de vida, estabeleça uma meta, escolha aquilo que mais dá certo e, e vai, desce o que acerte, é vai em frente. Se der errado, uma grande vantagem, você aprendeu que aquilo não era bom. Né? Se deu certo, parabéns. Mas às vezes acertar, você não sabe por que se acertou. Pessoal, compartilha esse vídeo, passe para outras pessoas. Né?